Bora lá pra Lagoa Tóxica Eita nóis, hein Tá, só dá pra matar eles Matró eles for tries Meu Mano, tem coisa lá embaixo, né Eu perdi a primeira fase bônus, não perdi não com certeza que eu perdi Se eu morrer E eu vou, bastante, pelo visto Só pelo jeito Ah não, aqui, ó primeirazinha, fazinha, bônus Perdi nada, não Fui bobinho, perdi nada, não, viu? Não perdi nada, não Ai, sim, bora. Vale. Bora vale que dá, bora vale que dá. Ui, ui, ui, ui. Bora! Primeiro cristalzinho bônus... Nos foi concedido. Meu Deus, eu não... Eu não... Eu juro... Que eu não percebi... Que o chão estava subindo nessa merda. Eu juro que você... Oh, né? Pelo menos não precisa pegar a fase bônus de novo, é só continuar subindo pra cá. Pô, bora lá, checkpoint. Não, eu ia falar que tem coisa pra lá, mas só tem morte. Só temos a morte. Essa é uma questão única, não tem como responder com outra coisa, é só morte. Aqui também, é burrice Vamos lá gente, vou rushar a fase Meu Deus, eu consegui sem precisar Saltar na banana Pegou mal né Ah, vem. Quase. Aí, ó. Fazinha bônus. Ah, mano. Eu vou pra fase. Dane-se. Fase bônus 2, colete todos os cristais. Ah, aí ah, quase que susto. Bora lá! Fasezinha concluída com sucesso. Eu ainda esperei pra ver se eu consegui todas as letras, porque eu não lembrava. Enfim, bora pra próxima fase. E vamos seguir para a carona nas alturas. O bonequinho já tá ficando com sono no mapa. É complicado, né? Já assim, de cara Primeira fase bônus Derrote nove inimigos Ai, fiz merda Putz grila, fiz muita merda Hum, tá Talvez o negócio seja, tipo, matar esses primeiros E daí ali, quando tiver no terceiro Aqui, ó Lá, um Vim aqui, matar esse Agora sim, voltar aqui, matar esses Acabou. Primeiro cristalzinho bônus é nosso. Vamos embora. É, né? Aqui pra baixo que tava o bônus. Isso. Ui, ui, ui. Tô vendo já. Ui, ui, ui, ui, ui. Matei, matei, matei. Não importa como, mas matei. Devia ter pulado em cima? Devia, talvez. Fiz tutozinho ali. Que bom que o jogo sabe que você vai fazer tutozinho ali atrás e daí ele já te dá, né? Um monte de coisa extra aqui. Hum... A empresa que desenvolveu o jogo, né? Escreveu e pá, é de Porto Alegre. É mais uma com representatividade, né? Aqui pra nós. Aí, ó, aqui. Segunda fasezinha bônus. Colete todos os cristais. Esse aqui eu acho até mais fácil, dependendo do negócio. Dependendo do negócio Porque de vez em quando Quando eu tenho uns burro Fazendo coisa aqui Tipo eu É um pouquinho mais complexo Até né Mas Tá suave Tá GG De boa Completei O jogo já sabia que ia dar merda, tá ligado? O jogo olhou pra mim e falou, não, esse aí não vai conseguir não, hein, vou colocar um negócio ali em cima pra ele. Putz tá, não vou conseguir pegar os 11 que tem ali. Ai! Ui, ui, ui, ui, sete. Aí, consegui ui, ui, ui, que o final da fase tá aqui perto já. Aqui está o e. Ai, ai, ai. E é isso aí. Completamos mais uma fasezinha com sucesso. Bora que bora pra próxima fase, meu povo.